Tava contando que Geoff Gill, sétimo do ranking até 77 quilos, um cara que nocauteou Vicente Luke e Mike Perry e defendeu sete quedas do Belal Mohamed, fosse entregar a luta mais difícil da carreira de Shavkat Hakmonov. Disse aqui que o favoritismo do Uzbek na proporção de 5 para 1 Parecia uma simetria grande, poderíamos ter uma reedição de Gilbert Durinho vs Hansa Kimaev, Onde o hypado toma um choque de realidade Pois bem, Jeff New de fato foi a luta mais dura da carreira do Cat. Foi o único entre 17 homens que suportou 14 minutos e 17 segundos de ação com o cara Mas ainda assim perdeu todos os rounds e foi estrangulado no fim com uma incomum gravata de porteiro Ou gravata de segurança de balada, como queiram Esse é um golpe muito difícil de pegar no MMA porque a defesa é relativamente Simples, mas o Nil já tava grog desgastado pelo ritmo frenético do Nômade e não conseguiu reagir. Impressionante para dizer o mínimo. De fato, o Hakmonov balançou com uma mão esquerda que entrou no terceiro round, mas recuperou instantaneamente e, fora isso, soterrou o primeiro top 7 que enfrentou. Em relação à competitividade, isso foco não foi nada comparável a Durinho versus Hanset. Foi uma viagem bem mais tranquila. E era disso que o Uzbek precisava, uma luta um pouco mais competitiva, encarniçada, que foi a luta da noite, do card principal de um pay-per-view que marcava o retorno do John Jones. A minha impressão é que Rakimonov virou uma estrela ontem. Mesmo sem falar uma palavra em inglês, o carisma dentro do octógono vale mais. O cara é brilhante, 28 anos apenas, tem todos os chutes com as duas pernas, que ao mesmo tempo são soltas e pesadas, boxe em linha, queixo e muita coragem. É pressão o tempo inteiro marchando pra frente, ele sufoca os adversários com volume de jogo e o tamanho, né? Grande pra categoria Lembra até um pouco o John Jones Que tá sempre jogando alguma coisa Um pisão, um chute frontal é, Algo giratório, uma queda Outra similaridade Sempre que tá próximo o Chavecat lança a cotovelada No final das contas ele venceu decisivamente o mão de aço em pé Sem precisar converter uma queda sequer Pelo que fez hoje vocês podem ter certeza Que o bicho estará num Tyro Eliminator na próxima rodada porque, um, Hans Atkimaev de fato vai subir para 84 quilos. E dois, Dana White adorou a ideia de fazer ele versus Kobe Covington na sequência. Até disse que o americano está à disposição, dizendo sim para tudo quanto é luta. E ainda que não enfrente o Kobe, vai ser Belal Mohamed ou Gilbert Durinho, caso esse vença o Jorge Majidal em maio. Não há qualquer outra opção para ele que vai virar o sétimo ou até mesmo o sexto do ranking na próxima terça-feira. E digo mais, 17-0 com nove finalizações e oito nocautes. Esse nível de performance com 28 anos é indicativo claro de futuro campeão. outro que ainda tá no início da caminhada, mas que trata adversários com 10 vezes mais experiência como o pangarés, é o menino Bonico. Vou repetir, é um dos melhores wrestlers colegiais da história dos Estados Unidos. Foi tricampeão da primeira divisão da NCAA e uma vez vice. Foi campeão mundial sub-23 e só não esteve nas Olimpíadas de 2020 porque perdeu a final da seletiva americana pro Davis Taylor, o medalha de ouro até 86kg. É inequivocamente um dos melhores wrestlers que já pisaram no UFC Saiu do ensino médio com 183 vitórias e 7 derrotas E do circuito universitário com 120 vitórias e 3 derrotas Além disso, migrou cedo pro MMA Tá com 27 anos recém-completados Também pegou muito bem o jiu-jitsu lá na American Top Team E tem poder de nocaute com golpes singulares É só perceber que a segunda luta como amador, ele nocauteou em 56 segundos E a primeira luta como profissional, nocauteou em 33 segundos É uma joia rara E isso explica porque o Dana White botou Derek Bronson versus Dricos Duplessis, uma luta importantíssima para essa mesma divisão, até 84 quilos no card preliminar, e deu a exposição do pay-per-view para o Bonico. Beleza, o Jamie Pickett, adversário da noite, estava demissionário, vinha com quatro derrotas em seis lutas no UFC, mas a conta não é essa. É um cara com 21 lutas profissionais e 11 anos de MMA contra outro que está no esporte há 18 meses. Ainda assim, o lastro atlético berrou quando eles começaram a trocar força. Pickett foi arremessado com extrema facilidade em 30 segundos de luta. Aí entra a polêmica. Pickett garante que levou uma joelhada no saco e, por isso, desarmou... E foi quedado daquela forma. Eu reassisti a luta e acho que pegou mesmo. O árbitro não viu, Nicol garante que não pegou, mas pode ter sido uma queda facilitada por um golpe baixo. A partir dali já era. Nicol meteu um triângulo de mão, girou lindamente para as costas e quando o adversário cedeu a montada, encaixou o Katagatami. Ficou um pouco na dúvida ali, na posição correta do Katagatami, mas o que importa é que pegou. Tudo muito justo e muito fluido. Quando o Joe Rogan perguntou quem ele queria na sequência, Nicol foi esperto. Garantiu que vai ser campeão e número um peso por peso, mas bem no futuro. Agora vai passo a passo, devagar, sem ninguém em mente. Minha impressão é que o UFC vai tratá-lo a pão de ló. Casamento na medida, rodada após rodada pelo próximo ano ou até mais tempo. Normal para o cara, dono de potencial fantástico, ganhar experiência e quilometragem para bater de frente com os tops na hora certa. E pessoal, quando junta a boa vontade da empresa, paciência para desenvolver e esse nível de atleta com só 27 anos, geralmente dá bom. Se acostumem com o nome, porque Bo Nicol não será criado para participar e sim para dominar a divisão até 84 quilos no médio e longo prazo. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam das performances do Xaviká Trakmonov e do Nico Vocês concordam comigo que os caras são extremamente impressionantes e tem tudo para dominar as divisões até 77 e 84 quilos do UFC num futuro aí? Talvez... É, é, um mais rápido que o outro, né? mas no futuro. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixem aquele like que ajuda bastante no engajamento do sexto round e não percam as outras resenhas desse mesmo UFC 284. Falei sobre John Jones vs. Cyril Gani e vou falar também sobre a derrota da Valentina Tchavichenko. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.